Boa noite. Eu quero demonstrar mais ou menos aqui para vocês como é que funciona a impressão de etiquetas da Laker 2. Então, é, primeiramente, é, quando abrir, vai abrir nessa tela aqui, que de, tem a tela de formulário de cadastro de operador, cadastro de peça. E aqui vocês podem às vezes tiver algum probleminha, alguma coisa. Que e não esteja funcionando direito, pode deixar um aviso aqui que eu recebo no meu e-mail dele. E aqui você vai para etiqueta que fico... tem um videozinho que eu já fiz anteriormente de demonstração e eu vou botar mais mais esse aqui também para tentar auxiliar vocês. Primeiramente vamos para etiqueta aqui. E aqui vocês vão preencher somente esses três campos em vermelho aqui para poder imprimir a etiqueta. Por exemplo, aqui o código, né? 10, 38, que é o único que eu lembro. Não consigo gravar as coisas de cabeça. É... Aqui, o operador Você vai selecionar. aqui Vamos pôr aqui selecionar o operador do turno 6. Por que turno 6? Porque agora são... são mais de 22 horas, então automaticamente ele já deixa selecionado aqui turno 6. A partir das 5 da manhã, só vai ter aqui os operadores do turno 5. Que estiverem cadastrados aqui no caso. E automaticamente há é um e-mail os operadores. Do, desculpa, a partir das 5, os operadores do turno 4 e a partir do 1 e-mail os operadores do turno 5. Conforme vão sendo cadastrados. Cadastrou, ele já aparece aqui, alguns segundos depois já aparece aqui nessa lista. É, então o operador e a quantidade de peças que vai no armado na caixa, ou C0 para granel, como você já conhece ali. Então depois de preencher esses três itens aqui, tá? é bem simples, só imprimir, próximo e aqui vocês solicitam a quantidade de, de etiquetas, 20, é, 10, 5, a quantidade que precisar aqui e manda imprimir. Pronto, é você. Só que daí depois a próxima vocês, ah, eu tenho que fazer mais etiquetas, só faz aqui o código quantidade de peça, e preenches, com o meu operador aqui, preenches, com outro operador, seleciono o operador e assim vai. Agora eu vou alterar aqui para aparecer os outros turnos aqui, só, só um instante aqui eu vou só fazer uma alteração para poder aparecer o outro horário lá agora aqui nós já temos turno 5 aqui, então nesse caso turno 5, mas não temos nenhum operador então não adianta eu botar aqui... NB aqui e vai, vai, não vai aparecer nada. Então, por que aparece isso aqui? Porque não tem nenhum operador de turno cadastrado ainda aqui no, no sistema. Então, como é que a gente vai proceder nesse caso aqui? Nesse caso aqui, nós vamos vir aqui em cadastrar operador. Ele vai abrir o formulário de cadastro. Vai aparecer, digitar aqui o nome do caboclo. Vamos dizer aqui, ó, City, dele 4022 o turno dele vamos botar aqui turno 5 injetora sábica é 2 e enviar prontinho, pode fechar o formulário de cadastro fecha essa janela aqui também volta aqui para a etiqueta se nós formos selecionar aqui agora pô, já temos o Sydney aqui no turno no turno 5 entendeu? e assim por diante, vai cadastrar um novo operador vai aparecer aqui e isso só precisa ser feito uma vez isso, essa, essa etiqueta vai valer para os três turnos, essa planilha vai valer para os três turnos, cadastrou o operador, vai aparecer, é, tipo assim, se precisar fazer alguma alteração daqui a um ano, dois anos, vai estar tá tudo lá, então, tipo assim, antes, aquela outra planilha do Excel, cada um fazia uma cópia, lá fazia as suas alterações, cadastrava as peças que achava necessário. então, tipo assim, ó. É, vamos supor outra coisa aqui, ah, uma peça que, que não tem aqui também. É, for, essa peça não está cadastrada, ó, pede para cadastrar a peça. Então vamos lá, vamos cadastrar essa peça aqui só para a gente fazer um teste. Essa, esse cadastro dessa peça aqui que você vai fazer, vai valer para os três turnos. Se assim, o turno 4 vezes o fluido desse esse cadastro, turno 5 e turno 6. Aí eu cadastrei uma peça, pronto, vai aparecer para os três turnos lá. Então, isso é interessante que vai, vai juntando tudo numa planilha só e vai, vai ficando tudo cadastrado lá, um, um banco de dados que, que fica para todos os, os turnos, no caso. Então, vamos aqui cadastrar peça. Ó. Ficou como cadastrar peça, que essa peça como não está cadastrada. Vamos lá. Cadastrar peça. O código que eu coloquei lá. Vou botar aqui teste. Cadastro. Beleza, se quiser colocar quantidade, coloca, essas duas informações aqui são obrigatórias, código e nome da peça. Isso aqui é, não é um, obrigatório, mas para tipo, a fábrica 3 a gente utiliza isso aqui para já saber mais ou menos quantas quantos etiquetas imprimir para a noite, Pô, no turno, lá é no caso, já faz o cálculo do turno 4, turno 5 e turno 6, independente, que é menos menos horas. Então... Depois de preencher esses dados aqui, é só enviar. Se você voltar lá agora, lá na planilha lá de, de onde você digitou a peça, quer ver? Ó? Aguarda um instante, ó. já apareceu aqui teste cadastro. Então é mais ou menos isso aí. Tem uma configuraçãozinha ali, meia chata, que a parte de, de impressora, que tem que cadastrar, fazer uma configuração dentro do, do próprio sistema Windows aqui da, da, da impressora. É o designer aqui que tem que botar o tamanho da etiqueta 9x9. Lá é, do turno 6 eu já estou já fazendo. Vou fazer em todos os usuários lá é, do turno 4. No né, turno 4 eu vou fazer na do Alexandre hoje à noite. Até deixar configuradinho já conforme precisa. Lá o. o, o Fazer lá, vou até tirar umas fotinhas, mandar para quem precisar tirar umas fotos lá de o que, que tem que mexer na configuração da impressora lá para ela imprimir certinho essa etiqueta aqui. E é mais ou menos isso. Daí, qualquer dúvida, qualquer coisa, o meu zap tá ali na tá, o meu zap tá aqui ó, precisando é só dar um, dar um toque. Eu tento ajustar conforme, conforme dá. Tentei fazer isso aqui para ficar o mais, o mais simples possível mais, menos informações precisando digitar porque uh, aquela etiqueta lá do Zebra Design não né, precisa digitar bastante coisa lá tem que trazer todas as informações é bem suscetível a erro porque se a pessoa pode facilmente digitar um código o um nome de uma peça, digitar um RE, outro nome e assim por diante, aqui é só digitar o código, o re, escolhe o do nome do operador e depois só a quantidade de peças, não tem muito erro nesse tipo de coisa ali. Então era isso, qualquer coisa aí só dá um alô que a gente tenta ajeitar, valeu?